Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar porque eu uso o Pro Tools para mixagem. Muita gente tem essa dúvida, ah, será que eu devo migrar para o Pro Tools ou não e tudo mais. Então a gente vai estar tá explicando tudo hoje nesse vídeo. Então ó, se você é novo por aqui se inscreva no canal e já deixa aquele like que vai estar tá me ajudando muito. Bom, galera, antes da gente ir realmente para o vídeo, eu gostaria de estar tá deixando claro que eu não estou falando que o Pro Tools é melhor que qualquer outra DAO, eu estou apenas expondo a minha opinião e você não deve tomar ela como verdade, mas sim assistir o vídeo e refletir e tirar suas próprias conclusões. Óbvio, é aquela coisa, nenhuma DAW é melhor que a outra. Várias DAWs te oferecem diferentes ferramentas e é tudo da forma que você domina e qual é o seu objetivo. E eu uso o Pro Tools para mixar porque eu acho que ela tem ferramentas que me ajudam muito na mixagem e que deixam o meu trabalho mais rápido. Então, bora para o vídeo. Bom, galera, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o Pro Tools é a DAO mais utilizada aí pelos grandes engenheiros de áudio. É, não são todos que usam o Pro Tools, mas a maioria dos engenheiros usa o Pro Tools. Então, quando eu comecei a aprender isso, eu me espelhei nesses caras e todos eles usavam Pro Tools. Então eu falei, vou aprender esse, esse programa aqui também, já que todos os caras usam, eu vou usar. Então, decidi me espelhar nisso. E como é uma tendência do mercado o Pro Tools ser usado, Muitos clientes, às vezes, já me perguntaram, ou muitos podem vir a perguntar, ah, você usa Pro que não sei o que e quando o cara chega no seu estúdio e vê um Pro ali, ele já olha de outra forma, porque existe muito esse mito, ah, o Pro é o melhor, o Pro tira a melhor sonoridade, só que isso é uma mentira, mas muita gente acredita, é... E isso também é uma forma de agradar o cliente, vamos dizer assim. Mas se você não gosta do Pro Tools, não consegue se acostumar, relaxa. Você não precisa usar o Pro Tools para ter uma boa mixagem. Mas é uma tendência de mercado que eu decidi seguir. E você pode decidir seguir ou não. Primeira coisa de tudo aqui com a DAO aberta, olha essa organização. Esses Folder Tracks aqui são, é uma função nova que veio no Pro Tools 20. E eu acho que o Pro Tools tem uma DAO muito limpa e organizada, ou seja, eu consigo passar horas no Pro Tools trabalhando sem deixar a minha sessão toda bagunçada, porque quando a gente está mixando a gente quer ser o mais organizado possível para encontrar tudo aquilo no lugar que a gente deixou e eu sinto que o Pro Tools me deu isso. E eu já testei várias outras DAOs e nenhuma delas me deu essa organização que o Pro Tools dá. Então isso já foi um ponto positivo para o Pro Tools e você pode deixar tudo arrumado da melhor forma. Outra coisa é o mixer. Para mim, o Pro Tools tem o melhor mixer e mais organizado de todos. Como eu falei anteriormente, eu já usei muitas DAWs, olha aqui. Para mim, o Pro Tools foi o que me ofereceu uma melhor organização do mixer, melhor visualização, melhor controle de fader. Todas as outras DAWs que eu utilizei, eu sentia que o mixer não era tão grande ou que Uh, eu não tinha um controle exato de onde eu deixava o meu fader, em que volume E no Pro Tools eu sinto que eu tenho isso e eu tenho bastante detalhado Aqui onde eu vejo os plugins, eu vejo bonitinho, onde eu vejo os sends, Eu consigo ver o que eu faço na equalização, isso aqui me ajuda muito E eu não encontrei em nenhuma outra DAW, no Logic tem, mas eu prefiro a do Pro Tools e eu acho que ele é muito organizado por esses três aspectos Porque ele tem um mixer bom, os faders ali muito certinhos e organizados para você deixar eles da forma que você quiser E também, cara, a forma que você visualiza o plugin pode parecer besteira Mas para mim importa muito, que às vezes eu quero ver qual é a minha cadeia de efeitos Qual foi a sequência que eu coloquei E o Pro Tools me dá essa visualização rápida e certeira ali Bom galera, outra coisa que eu gostaria de falar é sobre as automações no Pro Tools. Eu já tive muito problema com automações aí em várias DAWs que eu utilizei, principalmente o FL Studio, que é a DAW, que eu uso para fazer beat, Não gosto da forma que é feita a, as automações nele. E no Pro Tools eu encontrei bastante facilidade, como aqui, ó. vocês podem mudar o level de forma muito simples, selecionar uma área. Vocês podem selecionar uma área e mexer nela facilmente. Vocês podem selecionar aqui o coisa e pintar com, com esse lápis e fazer a automação da forma que vocês quiserem. É, eu acho que ele te dá muitas possibilidades e te dá um controle muito bom para você mexer. Você consegue ver detalhadamente é, onde você está colocando e exato e eu sinto que isso não tem tanto nas outras DAOs. Bom galera, vou falar mais alguma coisa aqui que pode parecer besteira, mas não é. Eu gosto muito do bals e do Pro Tools. Por Eu tenho poucos problemas com o Bounce do Pro Tools, pra mim sempre sai correto, é muito difícil ocorrer algum erro, o Pro Tools cr crashar enquanto eu estou fazendo um Bounce, e eu acho que isso facilita e agiliza muito o meu trabalho. É, caso vocês queiram aprender a Bouncear, vocês vão vir aqui, Bounce to Disk, ele vai te dar essa janelinha com as opções também, coisa simples, vocês podem fazer várias escolhas aqui, é, das suas saídas e tudo mais. E, para mim, isso é muito fácil, porque eu trampo com o beat no FL Studio e eu direto tenho problemas no bounce, né? na mix DAW, que a galera chama. Bom, galera, outro motivo de eu ter escolhido o Pro Tools para ser a minha DAW para mixagem é a edição de áudio. Bom, como vocês podem ver aqui, ela é uma DAW organizada e tem a edição de áudio muito boa. É Coisa que a gente não vê tanto em outras DAWs, Muitas DAOs têm edição boa de áudio, o Ableton tem uma edição de áudio muito legal, mas no Pro Tools supera, porque olha que é muito fácil, você pode deselecionar essa área, dar um corte e já ajustar o volume aqui. Ó, eu quero mais baixo, mais alto e tudo mais. E isso facilita muito o trabalho de edição de voz, principalmente. Então, eu sempre edito as minhas vozes, eu fico ajustando isso. Ó, vou botar aqui uma voz para a gente conseguir visualizar melhor. Ó, vamos supor aqui, eu tenho esse pico aqui que eu quero diminuir ele. Então eu vou dar um zoom. Eu dou um zoom exato e consigo ajustar. E os faders também, galera. Para mim, os faders são muito bons. Fade in, fade out, cross fade. Você tem um controle muito bom sobre eles. E não é em toda a DAW que tem isso. Outra coisa também é o zoom, galera. Olha o máximo de zoom que eu consigo dar. Eu consigo ver exatamente a onda do áudio, coisa que não é em toda a DAO que tem. Que isso aí é um problema, que você, na sua timeline, você não consegue dar o zoom máximo, às vezes você tem que abrir o áudio mais detalhado para poder fazer isso, e no Pro Tools é tudo na cara. Outra coisa que eu gosto da edição de áudio do Pro Tools é o Strip Silence. Para quem não sabe, o Strip Silence é uma função que você tira os silêncios do seu áudio de forma automática, ele é como se fosse um plugin. Aqui tá a minha janelinha do Strip Silence, você ajeita o Threshold, a duração mais ou menos do Strip, do que tu quer cortar. E se você quer dar aí um tempinho de começo e de final do áudio. É, eu sei que existe Strip Silence em outras DAOs, mas a do Pro Tools pra mim foi a melhor que eu utilizei até agora. Então eu fiquei com o Pro Tools por causa disso. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, esses são os meus motivos. Pode parecer bobo pra você, mas o Pro Tools... Dá agilidade no seu workflow para quem está mixando e para quem está editando áudio, principalmente porque quando a gente vai mixar um som, a gente tem que ficar fazendo muitos cortes, ajustar volumes e o Pro Tools dá uma edição de áudio maravilhosa que facilita muito o meu trabalho, que eu não consigo obter às vezes o resultado que eu tenho no Pro Tools em um tempo mais rápido, eu demoro muito mais. Então... É isso, esses são os meus motivos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o Pro Tools, vocês podem estar perguntando. E o Pro Tools ele oferece um plano de inscrição, ou seja, você paga por mês para poder usar o Pro Tools ou por ano. Ou você pode comprar a licença perpétua, mas você ganha um ano de atualização apenas. É, depois de um ano, você tem que pagar para futuras atualizações e tudo mais. Assim como funcionam em outras DAOs. Bom galera, e o Pro Tools você pode pagar diversas vezes. As inscrições funcionam o seguinte, você tem que ter um ano de parceria com eles, você paga por mês 30 dólares. Para estudante, esse preço cai pela metade. Você pode pagar a inscrição por ano, que é 300 dólares, mas se você for estudante, você paga mais barato ainda, eu acredito que é metade do preço, 120 entre 150 dólares, ou você pode pagar por mês sem ter que ficar preso por um ano, que custa 34 dólares. E o Protus Perpétuo está custando 600 dólares, mas para estudante esse preço cai pela metade. Os preços do Pro Tools Ultimate, se eu não me engano, são o dobro, mas enfim... Vocês podem encontrar todas essas informações no site da Avid, que eu vou deixar o link aqui. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!